Bem-vindo, catadores, hermanas e irmãos, companheiros de luta, latino-americanos, é preciso avançar, prosseguir na lida, reciclando coisas, e reciclando a vida Reciclando coisas E reciclando a vida Catadores e mobilização Unidos iremos resistir Com trabalho e organização A nova sociedade construir Catadores em mobilização Unidos iremos resistir Com trabalho e organização A nova sociedade construir Trilhar novos caminhos Vencer os preconceitos Romper as fronteiras Buscar nossos dias Esperança mudar a realidade e construir um mundo de paz e liberdade. E construir um mundo de paz e liberdade. Catadores em mobilização, unidos iremos resistir. A nova sociedade construir Catadores em mobilização Unidos iremos resistir Com trabalho e organização A nova sociedade construir